Água cristalina, luz que ilumina, estrela mais brilhante eu vou te dar Eu trago a seda mais fina, cor de cajuína, te encontrei no fundo do meu mar Me traz calma Paz na alma, sol e praia, santa caia Não quero ouro, não, tesouro, não Só você aqui, vamos plantar então De coração, o que nos faz feliz Mais amor, por favor só quero um amor, é tudo que eu quero, mais amor, por favor, mais amor, é tudo que eu quero. Oh, oh, oh.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 que eu quero